no seu coração. Todo mal. Combater. Libertar. O poder. Não sai agora porque você. Nossa senhora. Não sai agora porque você está falando do Nós Estamos aqui com mais um vídeo e o Meg está com a gente. Olá, Mag. E nós. Eu lembro, a gente parou nessa parte muito bizarra. E o Meg está com a gente porque eu tô com medo. Meg, me proteja. Vamos lá. Acho que é só a gente sair daqui. Ih, eu não consigo. Puzzle. Ah. E se... Ahá. Muito fácil. Meg, por favor, você primeiro. Uh, que legal Vamos abrir, então Então, se o monstro estiver vindo Fica aí, Meg Se o monstro estiver vindo, eu faço assim, ó Ai, ai, ai Beleza, já Já peguei os esquemas desse jogo Vamos lá, oi Não tem um journal, um memento, não? Bom, então por enquanto é explorar o jogo banheiro. Espelho quebrado. Uma privadinha marota. Mano, que, por, como que eu vim parar aqui? Me diga, Meg. Você tem que me responder, Maggie. Você estava lá assistindo. Uou, fica aí, Meg. É suquinho, gente. Ué. O que ah, aqui parece que temos uma espécie de cozinha. Então nós podemos já fazer o nosso lanche. Bom, aqui não parece ter nada de importante. Mag, eu quero café. Olha quantos Mags. Não, Mag. Hum. Bom. Parece que nós temos essa porta aqui. Mag! Outros Vamos, Meg Com cuidado agora Isso Fica aí Gente, esse jogo vai... Eu tô com cagaço já Que? Nós temos aqui. o Nada. Eu tô. Mano, gente, eu não tô enxergando nada. Tem um botão de controles? Espaço, controle esquerdo. Inclinar para a direita, inclinar para a esquerda. Interagir. Cancelar a interação. Girar. Lanterna... Tá, eu vou ter, ter uma lanterna, mas eu ainda não tenho ela. Bom, vamos dar uma explorada e eu volto pra buscar o mag ah. What? O que aconteceu? Ei, hey. você pode falar? Você consegue falar como os outros? Você está assim? Você quer um pouco de gel estrutural? É, você quer. Não vai sentir sentido. Ué, o que, fia? Ai meu deus, alguma coisa entrou aqui e Eu deixei o Meg lá Que que é isso meu? Eu posso sentir os... Meg Ai, meu Deus, ele abriu um rombo. Meg, por que você não atacou ele? Vem comigo. Vem, vamos lá. Eu tô com medo. Tá gravando sim. Não. Vamos aí. Vem comigo. Vamos falar abaixo. Ai, eu tô com medo. Wow Meg Meg Ai, Meg, eu tô com medo Eu vou pra cá Acho que tem alguma coisa aqui que barulhos que são esses? Eu tô ficando com medo, É, eu perdi o Meg, gente Eu vou ter que procurar outro <risos> Não, peraí, vamos pra cá Que isso? Nada hum... Ai Caralho, o que está andando por aqui? Gente, ai. Gente, eu tô com muito medo. Vocês não têm noção. Eu não estou chegando nada. Não tem lanterna. Ou não. Eu vou lá onde é que estava o bicho. Eu tô nem aí. Ai gente, eu tô vendo os barulhos que parece que é aqui atrás Ai, ah, esse jogo mexe comigo E não de um jeito bom Por favor esse é o. o Beck. Tem a Meg, Tem o Meg, O. Oh, e o Beck. Beck. Por favor, Beck. Eu sei que você fala japonês. Mas me proteja, Beck. Ah, aqui. O homem no. Omnitool é uma interface avançada para necessário iniciar e controlar os sistemas computadorizados. A inteligência embutida inclui conjunto aberto de comportamento e protocolos para permitir que o usuário automatize ações rotineiras através de gráficos lógicos básicos. Com o tempo, Omnitool adaptará automaticamente seu programa para cobrir comportamentos subconscientes, para melhorar o trabalho e otimizar os erros do usuário. O Omnitool tem um sinal de curto alcance útil para ações básicas e automatizadas, tal como abrir portas. Durante a execução de operações mais complexas, o Omnitool deverá estar conectado fisicamente a uma estação de trabalho ao terminal. Para aprimorar seu dispositivo, basta deslizar os operadores para o slot principal de um conector padrão que permite que o usuário encaixe a maioria dos chips Omnitw, por favor, tenha em mente que introduzir um YA adicional e irá sobrepor a inteligência embutida. Tá. Omnitu. tá, eu peguei um Omnitw. Use Tab. Ah, eu tenho um inventário. É só isso? Ah, eu gostava do inventário antes. Ah, não é ruim. Na verdade, é mais prático. Só que eu gostava do inventário que você tinha que combinar itens. Tá, eu peguei o Omni e eu estou com o Beck. Beck, vamos Beck. Nós pegamos o um Omnitool Mas o que devemos fazer com o Omnitool? Eu não sei, você sabe? No Ai Que que é aquilo? Tem alguma coisa passando. Ai, meu Deus, Beck, vai olhar. Vai olhar. Tem alguma coisa aí? Não, senhor. Isso aí, Beck, obrigado. Você Você é de confiança. Eu sei que eu posso contar com tudo Ah, essa é Ah, uh, interessante. Ou tecnologia ruim, Então temos que sobrepor o chip. Pedro! <risos> Vai, back Really? Peraí, gente. Autos puzzle. Então vamos primeiro tentar de novo. Jane É a inteligência que tá. Mas isso não tem nada a ver. Será que tá com aquele robô agora? Ai! Ai, ai! Ué, que que... Que que aconteceu? Ah... Hum. Eu dar a volta Vamos dar a volta Não, onde é que tá esse chip? Eu vi uma luz Uma luz aqui não é de Deus isso eu posso garantir. Mano, acho que um pedaço de plástico não vai me ajudar muito, né? Contra um bicho. Melhor. Então não tem dia dessa, desse robô Bom, mas não parece que não é aqui Gente, tá muito breu Ai, que susto Ai, gente, aí. Por favor, né? Não tô vendo porra nenhuma. Banheiro. Bom, não mudou muita coisa, né? Está funcionando melhor do que esperado. estão tendo as portas abertas. você chances. I'm to lock the Just make sure to leave here. Trust me, I'll safe and We just need to make sure we power running so we don't have to return. I hear that. See you back at camp. Mas isso ainda não há significado para nós. A sala que... ah, aqui. Essa é a sala que eu estava. E aqui eu posso colocar um chip o minuto 2 Ah, é aqui. Tool chip minuto Não. Estou baixando o novo Windows. Ha. security cipher. updated. Uhum. Beleza, então agora eu posso abrir Aquela porta com isso ou não Mas vamos andar pra cá Ver o que temos pra cá Não parece ser algo muito amigável Olhe, um belo nada Ai caralho, não me assusta assim não O que, que tem pra cá Ah, o bicho que tava aqui deu a volta Bom, é pra cá Oh yeah Ah não Gente, como é que eu vou escapar disso? Só me explica Vai moço, quebre e vai nadando oh, Não dá nem pra ver a superfície A de falta desse lugar. Por menina? Tem um bicho do mal aqui querendo comer algo. É, cadeira. Ah, ok, ótimo. Ah, tubarão. Ah, são rascunhos do que ela via. Ou ele. Meg! Olá, Meg. Saudades. Esse dois. Eu, eu prometo que não te solto mais, tá? Vamos ainda, agora eu e o Meg ao infinito e além. Hum, estou gostando disso. Meg, pega isso aqui, por favor. Isso. Quero meu café, moço. Por favor, bem batido. Isso, obrigado, moça. Delícia. O que está que acontecendo? Oh, não, oh, não, oh, não, oh, não. medo, gente, por isso que eu tô quieto Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem Em vez de mim, em vez de mim Tá tudo bem Ué, mas e daí, gente? Tá Ah tá, eu tenho que.. Eita porra, o jogo minimizou! Oh nó!